E lá no Instagram, a Cristiane Siqueira, 2020, ela falou o seguinte, Ah, eu quero fazer o curso, mas a minha cidade é pequena. Gente, uhum. eu moro em Magé, em Piabetá, em Magé, uma cidade muito pequena, muito pequena. Todo mundo me achou louca quando eu quis sair do emprego para ser personal organizer. E olha, eu digo para você, Cristiane, não tenha medo. Na cidade pequena é onde a gente se dá melhor, porque só tem a gente. Aonde eu, eu chego, as acho. pessoas dizem que escutam as minhas dicas, que me seguem não no é? Instagram, que gostam do meu trabalho. Então, não tenha medo, faça Faça. Eu fiquei pedo também e hoje aqui eu não no, me entendo. Aqui no Rio de Janeiro Capital eu tenho que concorrer com centenas. Sim, exatamente. exatamente. E mais, é. né, Diana? A gente vem falando aqui nos, nos quatro dias praticamente sobre as infinitas possibilidades, né? Tanto de trabalhar Sim. pela internet, de trabalhar fisicamente. Então, assim, não tem mais essa questão de... Ah, cidade pequena, cidade grande. Não, não, ah, porque não. eu moro no interior. Ah, porque eu moro fora do Brasil. Ah, porque eu moro dentro do Brasil. Não tem mais isso, né? Não assim, é. eu, eu, ainda mais depois da pandemia, assim que a questão da, da, da globalização da internet e tudo mais, foi assim, né? Foi um estalo. Todo mundo é. aprendeu a usar. Então, sim. nosso serviço só ampliou. Sim, sim. Eu tenho aluna em, na região dos lagos. Então, quer dizer, uhum. bem distante daqui, né? Sim. Então, nada nos impede, nada nos impede. É só a gente querer, ser gentil e ter coragem. E Sim. um detalhe, Priscila, ser gentil principalmente com a gente, tá? Porque às Sim. vezes a gente se cobra muito, a gente se coloca para baixo, se acha incapaz, e a gente precisa trazer essa gentileza para a gente também, sabe? Para a gente é, trazer essa força que tem dentro da gente para fora. É verdade, acreditar na gente, acreditar mais na gente, né? Sim, sim, sim, principalmente. Que legal, e sim, tá na sua cara, que, que bastou você acreditar em você, que você conseguiu fazer isso tudo que você contou agora pra gente. Sim. sim, muitos disseram que não, mas eu fui, eu segui e acreditei, e amo o que eu faço, amo organizar, amo ensinar as pessoas, né? às vezes as pessoas falam, ah, mas você vai ensinar a organizar panela embaixo da pia? Gente, o óbvio também precisa ser dito. Então, às Sim, vezes, você coisa a, vez é, a pessoa fala, meu Deus, eu nunca pensei nisso. É. E é incrível, a gente se, se sente muito bem estar ajudando as pessoas a destravar essas coisas, sabe? Uhum. As pessoas, é, principalmente as mulheres, né como você falou, trabalha-se muito com as mulheres nesse universo. E as mulheres hoje, hoje estão muito massacradas com a questão de... De não se acharem capazes de fazer tanta, tantas coisas. É. E a gente leva a organização, que não é só organização física, é organização aqui de dentro também. E a gente leva isso para todo mundo, né? Organizar transforma. É isso aí. Que lindo, Diana. Obrigada. Nossa, é, é. a gente não poderia encerrar. Eu hein? que agradeço o é um melhor <risos> depoimento do que o da Diana. Obrigada, Eu Diana. Agradeço. Adorei ouvir a tua história mais de perto. Assim. Adorei ouvir cada detalhe dela. Obrigada por você dividir com a gente. Com certeza você está inspirando outras mulheres que também estão aqui, olhando a uhum. tua história, que de repente estão tá, um pouquinho travadas, ainda estão com medo, estão olhando para você e estão se identificando. É verdade, Priscila. E a gente precisa levar essa mensagem, sabe? Levar a mensagem que nós aprendemos com você, de que nós podemos tudo sim, e através da nossa profissão, o que é mais que uma profissão, é uma missão de vida. É assim que eu considero. Eu também acredito nisso. <risos> <risos> Obrigada, meu amor, um beijo. Obrigada a vocês. Beijo, beijo, Hugo.